Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo hoje é um dia especial uh, saiu o novo Reaper versão 6 e hoje queria-vos falar de algumas das novas funcionalidades como podem ver, podem aceder aqui uh, ao Reaper entrar para fazer download, a versão saiu a 3 de dezembro vão escolher a vossa plataforma e como sempre, na parte de baixo tem as várias alterações que foram feitas um, para esta nova versão tenham atenção, quem comprou o Reaper na versão 4 teve a sua licença até à versão 5.99 ou seja, fizeram a 4 toda e a 5 toda se comprarem a versão 6 vão ter até a 7.99 são duas versões, ok? Com um preço simbólico de 60 euros ou uh, 200 euros, É a vossa escolha. Uh, é perguntado várias vezes qual é a diferença entre uma versão e a outra. São exatamente a mesma versão. Cabe a cada um decidir se acha que o volume de negócios uh, justifica a compra da versão mais cara, ok? Dentro do Reaper. O Reaper por defeito, vem com um novo interface gráfico, que eu alterei aqui para ficar mais semelhante àquilo que já estou mais habituado, mas como sempre, se vierem a opções, a team, o default que vem é este novo aspecto, ok? Como podem ver, para quem ainda não conhece muito bem o Reaper, não vai estranhar, mas para quem conhece há várias coisas que foram alteradas sendo que uma delas é o aspecto gráfico e a localização possível de algumas coisas mas vamos ver uma a uma não é? sobre o Reaper, se vierem help sobre, tenho sempre aqui deste lado, o changelog o changelog é para cada versão que sai, vai-vos aparecer uma listagem de todas as alterações que foram feitas para a versão e como podem ver foram bastantes, não vamos conseguir falar de todas, quero-vos falar apenas de algumas que acho interessantes, ok? Então, voltando aqui ao Team normal, vamos fazer, e já vamos falar desta nova função que é o Team Adjuster, ok? Temos aqui da versão 5, passa automaticamente para essa versão, para a versão visual... Uh, primeira opção um, Enable Live Effects Multiprocessing Default Ok, então o que é isto? Se formos às opções Preferências Na secção de áudio Vamos ter aqui a parte do buffering ok Nesta parte é onde se faz a configuração E, e nesta nova versão uh, Aconselho a deixarem os settings Para quem não, não, não percebe muito desta, desta parte Estes settings que vêm por defeito são ótimos para a maioria das funcionalidades que lhes vão dar mas temos aqui já por, de, por defeito ativo várias coisas que na, na, nas versões anteriores não vinham. Nesta secção é a forma como o Reaper gere uh, a utilização do processador para os efeitos para pistas que estejam preparadas para gravar, pistas que estejam com o input monitor uh, mas deixem por defeito uh, estas opções que vem por uh, já de raiz, não é? Na segunda opção, enable track record monitor on. OK, quando, no, nas versões anteriores do Reaper, quando criava uma track nova, este este speakers pequeninho que aqui estava, tinham que carregar para ter input monitor, o que é o input monitor é quando fazem rec a uma pista, vamos meter aqui, por exemplo, o meu micro. E quando faziam rec tinham a entrada do sinal, mas não ouviam. Agora, por defeito, o Reaper já vem com o input monitor ligado, ok? Um, passando à terceira opção, que é volume, volume envelope to fader scaling, ok? Portanto, o fader é este e este fader tem uma escala, não é? Essa, essa escala deverá ser logarítmica, porque assim é, é a forma mais correta de de se trabalhar som não é? para aceder uh, às automatizações, normalmente como vimos no, num vídeo anterior uh, conseguimos carregar aqui em Trim e vamos ter a automatização de várias coisas relacionadas com essa track nomeadamente Volume a tecla de atalho mais rápida é V okay? uh, como podem ver nas versões anteriores quando mexiam aqui uh, os valores que eram apresentados eram valores numéricos numéricos uh, que não representavam bem a escala do, do, do fader. Neste momento, se eu carregar control e fizer aqui uma, uma, uma automatização, estes valores vão estar associados ao valor do fader. Okay? Uh, neste momento, se eu puser uh, play, vocês não conseguem ver o fader a mexer porque tem que vir aqui e fazer read. Ele por defeito vem em trim read, ele está a ler, internamente está a ler aquelas alterações, mas se quiserem que vos mostre, automaticamente isto passa a, a read e já vão ter uma representação visual de, destas altera alterações de, de automatização, ok? Outra opção, vamos aqui, dynamic split foi uma coisa que ainda não foi falada aqui no, no meu canal mas o dynamic split é, se eu fizer import, por exemplo de uma... Um, inserir um media item e vou pôr aqui um, qualquer coisa carreguei, ok? Vou fazer S para dar Split, para termos um bocadinho mais pequeno e automaticamente temos aqui um, um novo Media Item e se eu puser a tocar agora sim vão conseguir perceber que esta automatização está a funcionar e agora ok, já conseguem ver a alteração que é feita, conseguem ver através dos pontos que logaritmicamente já vai corresponder a aos valores do fader, ok? Estávamos aqui na secção do Dynamic Split. Temos aqui várias opções. O Dynamic Split pode ser acedido. Carregam um no item, e, o, e eu explico muito rapidamente o que é o Dynamic Split. É um, uh, uma separação de, desta onda em várias partes. E o, o Reaper tem um algoritmo para detectar os transientes, ou seja, as, os primeiros pontos de cada uma dessas... Um, do um media item o, a tecla de detalhe é carregar em cima e carregar D e vai-vos aparecer este menu mas isso também pode ser acedido no menu do item e se forem a item, processamento do item, vão ter várias opções uma delas é Dynamic Split ok vai-vos aparecer esta janela e esta janela vai-vos criar vários pontos na, no MIDI Item para serem cortados, não vamos falar diretamente sobre estas opções, mas o que foi alterado na versão 6 do Reaper é o algoritmo para detectar e é esta opção de gra gravar presets, ok? A outra terceira opção que diz aqui é manter estes valores. Portanto, se eu voltar aqui a, a mexer e abrir de novo, os valores que eu mexi vão, vão se manter para cada vez que eu abro o, o Dynamic Split. Okay? E, e, e para ver o que é que isto faz, fazemos, por exemplo, split selected items, e faz fazemos split, ele cria itens independentes. Portanto, isto para editar uh, inst alguns instrumentos, baterias e etc., é uma ferramenta muito útil no Reaper. Depois temos aqui uh, uma, de, uma das principais e, e mais inovadoras uh, features do Reaper. É quando adicionamos uh, efeitos, vamos adicionar, por exemplo, vamos adicionar um Reecu, um, Re um Xcomp e um surround, ok? Como podem ver aqui no changelog, temos aqui, um, permite que estes plugins sejam visíveis no TCP ou no MCP. Até à data, os plugins eram visíveis apenas desta forma. Aqui na, nesta, na track, sabem que têm efeitos e se passarem com o um rato por cima, vai-vos aparecer a lista numa janelinha que aparece, e aqui aparece o nome das distâncias. Neste momento, o que, pode, o que podem fazer é ou dentro da janela dos efeitos ou aqui na, na mesa podem carregar, por exemplo eu quero uh, ter uma representação visual deste plugin no meu TCP, ok? apareceu ali e se eu fizesse stretch à janela automaticamente vai-me aparecer isto permite que eu não tenha a janela dos efeitos aberta e possa mexer aqui automaticamente eu já apanhei aqui um pequeno bug que já fiz report dele <coughs> que é quando tem uh, o, o EQ aberto, a tecla Shift, Control e Alt fazem várias coisas. A tecla do Alt mantém a mesma amplitude, mas conseguem varrer a frequência. A tecla do Control conseguem manter a mesma frequência, mas mudar a amplitude de, de, do equalizador. O scroll, a tecla do scroll apenas passando por cima, vai aumentar ou diminuir a largura de banda do... De, de, de, dessa banda, uh, o que não acontece no, ainda uh, no, no, no plugin que está visível, ou na TCP ou na MCP. Ok? Portanto, uh, apesar de ser uma versão nova, obviamente que vai haver sempre alguma coisa para mudar e para alterar. Mas neste momento conseguimos perceber que temos esta possibilidade de ver este plugin aqui. Podemos fazer portão direito ou aqui, ok, automaticamente ele sai daqui para ir para ali poderá ser uma opção para o futuro, ter o controle nos dois sítios para quem tem por exemplo a mesa no outro monitor pode dar muito jeito de ter esse processo aqui ou não vamos ver por exemplo o surround, pode dar muito jeito a, a muita gente uh, vamos ver na MCP, ok, temos ali a MCP pode parecer um pouco pequeno mas de qualquer das formas podemos sempre vir a op opções de layout da Mixer e termos um, a, vi, a vista maior mais pequena, vamos experimentar. Meter aqui na Mixer Panel uh, Large Sidebar, ok? E aparece-vos as pistas todas já com outro formato. E o plugin mantém-se ali. É encontrarem um, um layout que, que, que vos dê mais jeito, ok? Para mim, normalmente o standard é mais do que suficiente, tá bom? Uh, temos aqui e para terminar, para não fazermos um vídeo tão longo, temos aqui mais duas opções que é adicionaram uma op uh, nas preferências a opção de fazer uh, apresentar uh, o, a lista de plugins à direita e esta adicionar e remover efeitos passar também para cima é uma opção pode não ser uma opção assim extraordinária mas para aceder a essa opção vão a preferências okay? options, preferences e podem ou então tecla de control P vão à zona que diz plugins e vai-vos aparecer aqui duas dois, dois novas opções que é a lista à direita e passa para a direita e o adicionar, remover pode ser posto em cima, ok? Para ficar tudo mais arrumadinho, para quem gostar. Uma outra função completamente nova, eh, que vamos falar mais tarde, porque obviamente é uma função importante, é, para além da arrumação que, que eles deram à, ao sítio das coisas com separadores, temos aqui uma nova opção que é o track wiring, ok? O track wiring vai ser provavelmente daquelas coisas que vai dar muito jeito a quem faz sound design e etc. Tudo o que acontece aqui é possível, já na forma antiga, de fazer aqui, nesta matriz que já tínhamos falado num vídeo anterior. O wiring é uma forma visual diferente de, de, de conectar pistas umas às outras, fazer envios, eh, endereçamentos, eh, toda a parte de roteamento, Pode ser possível ativar desativar as pistas do... do do, do master, do buzz fazer envios do, de uma track para, para outra agarrando em cabinhos okay? e aqui é a parte que poderá eventualmente ter que ser mais explorada porque vão ter que saber é que pins é que representam uh, ou seja, a pista 2 tem a entrar para a pista 1 um, no 1 um e 2 okay? se formos ver ok automaticamente da forma mais antiga que todos nós estamos habituados é que automaticamente a pista 2 foi para, para a pista 1 e entrou pelo input 1 e 2 okay? vamos falar disto tudo um bocadinho mais tarde por hoje quero manter o vídeo um bocado mais curto apresentamos algumas das novas funcionalidades do Reaper e queria agradecer mais uma vez aos comentários uh, no canal pessoalmente uh, têm tem, tem sido muito positivos para continuar a fazer estes vídeos para vocês ok like, subscribe, sininho Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.